Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para a turma do sétimo ano de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Louise Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual de poesia e a organização desse texto, aposto, vocativo e o discurso direto e indireto. Na organização do texto, nós temos a poesia como um gênero literário que tem dois aspectos fundamentais que a gente vai observar sempre. O primeiro, que é a significação que, é, que, que tem a ver com o sentido conotativo das palavras que... No, vou voltar. Dois aspectos fundamentais. O primeiro é a significação que tem a ver com o sentido conotativo das palavras. Então, uma palavra pode ter mais de um significado de acordo com o contexto. Então, essa é uma característica muito presente no texto, na, na poesia, né? E a segunda característica é o ritmo das palavras, que, são, que tem a ver com o verso, com a rima e com as repetições. Então a gente vai observar aqui. É, mãe, amor incondicional. Mãe, a vida, afeto, carinho, atenção. Bondade, paciência, compreensão. Mãe, que cuida do filho amado. Doente, especial ou desviada, Mãe, que só vê qualidades, que abre a mão e o coração. Mãe, alguém especial, que aponta sempre o melhor caminho. Mãe, lição de amor e tolerância, dedicação e esperança. Então, nessa poesia, a gente tem algumas características relacionadas ao ritmo e também a significação das palavras. Por exemplo, Atenção e compreensão tem a ver com a característica que nós vimos de ritmo, ou seja, de rima das palavras. Então, a gente tem atenção, compreensão, amado, desviado, né? Com relação também ao ritmo, nós temos a repetição da palavra mãe no começo de cada estrofe. E com relação à significação da palavra, nós temos que abre a mão e o coração, que a de depender de quem lê pode ter é, dois significados, como por exemplo, quem abre a mão é, pode ser o ato de abrir a mão, ou pode ser o ato de abrir a mão, não para é, ab só abrir, mas para pegar aquela mãe que acalenta, aquela mãe que cuida, né e o coração, porque a gente não abre o coração, mas quer dizer o amor né, que a mãe tem pela gente. Então, essas são as características principais é, do, da poesia. Com relação à gramática, nós temos o aposto, que é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou desenvolve mais o conteúdo, geralmente anterior a ele. Na linguagem escrita, é comum que venha entre vírgulas ou travessões. Na fala, nós fazemos uma pausa ou entonação de voz ao pronunciarmos o aposto. Então, um exemplo nós temos. Mãe, a vida, afeto, carinho, atenção, bondade, paciência e compreensão. Nessa frase, o aposto que explica né, ou que desenvolve as características da mãe é a vida. O primeiro é a vida. Mas depois também nós temos afeto, carinho, uma atenção, que são apostos que desenvolvem características relacionadas à mãe. Praticando, circule os apostos das orações a seguir. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A nós temos Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura. Pertenceu à era moderna. Então, o aposto dessa frase é uma importante escritora da literatura, porque explica quem foi Cecília Meirelles, foi uma importante escritora da literatura. Na letra B nós temos Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone da história da humanidade. Então o aposto dessa frase é o inventor do 14 bis, porque explica quem foi Santos Dumont. E na terceira, nós temos Jorge Amado, escritor baiano, tem vários livros traduzidos. Então, o aposto é escritor baiano, porque também explica quem foi Jorge Amado. Vocativo. A palavra vocativo vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamar. Assim, o vocativo é a palavra ou a expressão com a qual chamamos pessoas, animais ou coisas a quem nos dirigimos. Pode vir no começo, no meio ou no fim de uma frase. Exemplo, na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Então, meu querido é a forma que quem escreveu a frase se referiu ou chamou né, a pessoa. Ei, moço! Com licença, pode me dar uma informação. Então, moço aqui é o vocativo que identificou o que chamou a pessoa. É importante a gente é, é, diferenciar o vocativo do aposto, porque apesar de ambos virem, é, entre é, vírgulas, a gente vai ver isso, é, é, o vocativo ele serve para chamar, né? E o aposto, ele serve para Explicar. Então, só vai ser aposto se ele explica, né? Então, a gente precisa diferenciar esses dois. Então, o vocativo, ele pode vir acompanhado de ponto de exclamação ou de interrogação também. Juca, por onde, por que você fez isso? Chico, onde está você? Então, são os dois exemplos do vocativo acompanhado de ponto de exclamação e interrogação. Praticando. Circula os vocativos das frases a seguir. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A, nós temos Não diga isso, Amanda. O vocativo dessa frase é Amanda. Chama, né? Quem chama? Amanda. Na letra B, nós temos Ó oh, senhor, escutai minhas súplicas. Então, o vocativo, senhor, porque ele está chamando. Na letra C, nós temos, Fernanda me contou uma história pessoal. O vocativo dessa frase é pessoal. Observe a importância da vírgula nessa frase, porque se eu retiro a vírgula, o sentido da frase modifica. Porque eu vou ter, Fernanda me contou uma história pessoal. Então, o pessoal vai estar se referindo à história e não às pessoas que estavam ouvindo o que ela havia para dizer. O discurso direto e indireto. Num texto, as falas elas podem ser reproduzidas de duas formas, pelo discurso direto ou pelo discurso indireto. No discurso direto, o autor cita diretamente as palavras dos personagens. Geralmente, a fala dos personagens vem depois de dois pontos e seguida de travessão. É comum no discurso direto os dois pontos. Em geral, vem precedidos de verbos de elocução, tais como dizer, lamentar, exclamar, suspirar, gritar, explicar, perguntar, responder, prometer suspirar, desabafar ou propor. No discurso indireto não há diálogo. O narrador não põe os personagens falando diretamente, mas é o intérprete deles e transmite a seu modo o, pensar, o que pensam ou dizem os personagens. É comum aparecer as conjugações que e se, os verbos no tempo passado e na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, a gente tem dois exemplos para a gente comparar. No discurso direto, seria e uma criança no meio da multidão gritou. Olha, o verbo de elocução gritar. O travessão, né, que foi mamãe, Papai Noel está chorando. No discurso indireto, esse texto seria. Uma criança no meio da multidão gritou para a mãe, dizendo que o Papai Noel estava chorando. Observe que o verbo dizer, ele está no passado. Praticando. Passe do discurso direto para o discurso indireto. Eu vou deixar vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A nós temos. A vendedora perguntou ao menino. Você gosta de chocolate? Olha o verbo perguntar, né? O travessão. Esse discurso ficaria. A, ve a vendedora perguntou ao menino se ele gostava de chocolate. Na letra B nós temos. A mãe insistia com o filho. Dois pontos. Pare de chorar. Esse discurso ficaria. A mãe insistia com o filho que parasse de chorar. Essa foi a nossa aula de hoje, essas são as nossas referências, bons estudos.